O Cicobi Saron investe na criação de marca e ações de fortalecimento do turismo regional. Paulo, quando a gente. O assunto é ecoturismo, a Serra da Canastra é um exemplo. Né, de região rica em atrações históricas, belezas naturais e gastronomia, atraindo pessoas do mundo inteiro, gerando emprego, renda, promovendo o desenvolvimento socioeconômico da região. Exatamente, visando fortalecer o turismo na Canastra e também as riquezas da região, o Sicop Saron, cooperativa de crédito sediada em São Roque de Minas, em parceria com o SEBRAE, realizou um encontro que contou com cerca de 60 pessoas, entre empresários, secretários e representantes municipais de São Roque de Minas, Medeiros, Vargem Bonita, Taperaí, Delfinópolis, Bambuí, Piumí e São João Batista do Glória, cujo objetivo foi apresentar uma proposta ...de realizar um diagnóstico das potencialidades turísticas do território da Canastra. Bem, e para falar sobre esse assunto, recebemos aqui na Onda Oeste o presidente do Cicobi, Saron, João Carlos Leite. João Carlos Leite? Joãozinho? Joãozinho. Né? Para que muita gente conhece como Joãozinho. Boa tarde, João. Seja bem-vindo à Onda Oeste. Prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, secretário Tiago. Para nós é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Onda Oeste... Bem, também está com a gente o secretário de Turismo e Cultura de Piuí, o Tiago Santos. Olá, Tiago. Boa tarde. É muito bom recebê-lo novamente aqui nos nossos estudos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Edgar, Joãozinho, tarde. todos os ouvintes aí do Jornal da Onda. Boa tarde a todos vocês. Muito bem. Presidente, fala para nós qual que é a proposta que o Cicobi Saron, mais uma vez, é, entre tanto tantos projetos já de sucesso está propondo agora um fortalecimento do serviço turístico e também de produtos que são é, produzidos aqui na região da Canastra Bom, Edgar eu, eu sou meio tipo professor meio detalhista, que gosto, adoro história, né? E eu acho que nós brasileiros damos um pouco valor à história aos fatos, como a coisa acontece então antes de responder diretamente eu vou voltar um pouquinho ao tempo né? Há exatamente em 97 eu fui estudar o crédito cooperativo na Europa E lá em Paris, visitando lá um supermercado Bom Eu vi queijos diferentes né? E aí, olhando aquele preço, aqueles queijos preto, branco, é, cheio de capim Queijos diferentes Olhava lá o, a, o preço em franco, transformava para real Pensei, meu Deus que negócio maluco isso aqui, né? E aí até que eu me deparei com uma placa escrito Fromage at et Atletico, traduzindo para o português, queijo de leite cru. E eu pensei, mas como que é que pode? Se lá no Brasil, lá lá em Minas, lá na Canaça, não podemos fazer queijo de leite cru, e num lugar chique desse aqui queijo de leite cru. Voltei indignado. E aí, junto com o ex-secretário, à época do governo Eduardo Azevedo criamos um programa para qualificar o queijo da Serra da Canastra. tá? E aí, claro, esse projeto se expandiu, entrou o Estado inteiro. Nós temos uma gastronomia, uma cultura de queijo. Minas nasceu com o queijo. Há poucas pessoas sabem, mas quando se descobriu ouro nas Minas Gerais... Né? O rei português quebrou o monopólio dos jesuítas que eram os únicos detentores Da tecnologia de produção E autorizou quem já morava aqui Nessas terras das Minas Gerais a fazer queijo Então olha a importância cultural Desse produto para nós E aí criamos esse programa Claro, o Alisson assinou um convênio Os franceses vieram, nos ensinaram Nos trouxeram tecnologia Conhecimento de organização Dessa cadeia produtiva E lutamos para legalizar o queijo Primeira coisa que os franceses vieram nos ensinar tem uma associação, a importância de uma associação nesse projeto. Segundo, registramos o queijo como patrimônio histórico, cultural e material. Terceiro, conseguimos já em 2012 o registro de indicação geográfica do tipo IP, indicação de procedência, para designar que aquele queijo feito hoje em sete municípios e agora entrando São João Batista do Glória como oitavo, só nesses municípios é que pode produzir queijo e chamá-los de queijo canastra, queijo da, regi da região da canastra. Então já foi um avanço para nós, né? e claro, N problemas do queijo, mas o fato é que começamos a produzir queijo... E aí, de repente, essa marca do queijo canastra explode na mídia, no gosto do consumidor, atraindo milhares de turistas aqui para a nossa região da canastra, tá? E a gente vê nesse movimento todo, e aí começa a pipocar. Queijo canastra de Araxá, queijo, canastra do cerro. E, e olha, eu vou falar aqui, eu tenho essa foto aqui: Minas Mil de Cheese Canastra de Boston, nos Estados Unidos. Olha só. Então tudo virou queijo canastra. Claro, a, a associação hoje ela tem legitimidade para acionar essas pessoas que usurpam da nossa marca. Então, olha, você está produzindo queijo, você não pode colocar queijo canastra no seu produto. Isso é, um, é só nós aqui da canastra, é um registro de propriedade nossa aqui da canastra. Então, a associação faz muito bem. Nós estamos organizando agora a Associação do Café, para registro de indicação geográfica do café Do tipo DO, denominação de origem A indicação geográfica, ela tem o IP Que é a indicação de procedência, que é o queijo E o café que é específico Foi feito um estudo técnico-científico Pela Universidade de Lavra Que constatou que o café produzido aqui Nesse território da Canastra É diferente do sul de Minas, do Cerrado De outras regiões Então gente, nós temos um produto único Por isso a organização nossa Da, da, da associação o estudo foi feito, já foi entregue ao INPI o pedido de solicitação de denominação de origem do café. Então, o café, a associação, ela vai ter poder de acionar qualquer outra, outra pessoa, outra empresa de fora do território do, do, da denominação de origem, usurpar essa marca. Ok, então, está resolvido o problema? Não. Por quê? Porque ia começou a aparecer vou citar exemplo aqui linguiça é, canastra de bom despacho cachaça canastra de poços de caldas ou varginha ou de são paulo de qualquer outro lugar o que a marca valorizou e aí pessoas e empresas pegam essa marca coloca nos seus produtos e vende como se fosse da canastra e aí nem a associação de café nem a promotoria nem a associação do queijo não pode fazer nada Qual a alternativa? Criar um território Canastra Identificar esse território Porque eu posso te perguntar, Paulo Defina para mim o território da Canastra Nós não sabemos é difícil, né? O queijo vai ser um, o, o café vai ser outro Outros produtos como o mel A charcutaria, a cachaça O vinho que já está sendo produzido O azeite de abacate O azeite de oliva que já tem plantios Aqui no entorno da serra então esses produtos criam associação e as suas associações fazem essa defesa. Mas o restante não se pode fazer a defesa para outros produtos. Né? Então, vamos criar a, a solução técnica, é criar marca território, e essa, essa, esse território então vai ser composto, claro por representantes de cada comunidade, de cada associação pré-existente, numa associação maior, e essa associação então, é ela que leva o projeto, a solicitação junto ao NPI, de registro da marca território. E cabe a ela a promoção, o incentivo, a valorização e a defesa de tudo que é produzido no território da Canastra. Claro, na Europa existem territórios que é um produto, mas tem, por exemplo, o sul de Tirol, que é uma região de tríplice fronteira entre a Áustria, Itália e a Alemanha, que você tem produtos agroartesanais como o queijo, o vinho, a charcutaria, né? você tem serviços de empresas que prestam serviço com a marca Sud, você tem indústrias que marcam. Então, gente, trabalharmos para a criação dessa marca, sermos pioneiros no Brasil, isso tem uma importância para a região fantástica, vai atrair negócios, vai atrair empresas, vai atrair turistas que vêm passear, que vai valorizar tudo isso, e nós vamos ativar cada vez mais a economia. Então, é, o, tentando justificar, porque as pessoas não entendem o porquê das coisas, né? ah, está inventando moda, não, nós estamos defendendo a nossa cultura, a nossa identidade, e tem todo um processo técnico que tem que ser conduzido tá certo então o Joãozinho esse, é, essa criação do território Canastra ele seria como um guarda-chuva então para proteger todos esses alimentos turismo tudo que for, produzido, tudo aqui, que for produzido aqui na nossa região e é uma região assim que o pessoal é, é, é muito difundido do turismo café e o queijo mas como você bem disse tem a questão do potencial do azeite da charcutaria da cachaça dentre outros vários produtos e serviços também né? é e você imagina São Roque Há 20 anos atrás, talvez 15, 20 anos atrás, o turista que ia ia em São Roque em função do parque, do, da ecologia. Sim. Hoje tem estudo da Secult que 84% do turista que vem para canastra vem em função da gastronomia do queijo. Olha o potencial que nós temos para desenvolver isso aqui. Tá? Então é Baseado nesses estudos Nessas percepções É que nós fomos consolidando cada vez mais E aí claro, nós temos uma parceria O Ciclob Saron tem uma parceria muito grande Com o Sebrae, tanto aí no projeto De indicação geográfica do queijo e do café E de outros produtos que nós já estamos trabalhando E aí com o Sebrae Nós estamos desenvolvendo esse projeto Mas nós lançamos a ideia Né Tiago, lá em São Roque Mas quem tem que comprar a ideia São, São... os habitantes desse projeto futuro território da Canastra, é, Edgar, que nós ainda não conhecemos, não sabemos. E aí você pode me perguntar, João, mas então, se não sabe, como é que processa isso aí? Como é que nós vamos saber os limites geográficos do território? Aí, para isso, então, foi feito em São Roque, né? convidamos o secretário dos municípios da IG do Queijo, Sabendo que Capitório está aqui do lado, Pimenta está aqui do lado, mas para dar mais legitimidade no início, convidamos só esses municípios da IG do Queijo, veio os secretários, veio os empresários, colocamos isso para eles. Olha, nós podemos, Sebrae Saron, tem tecnologia, tem recurso financeiro, para poder apoiar a criação desse território Mas vocês querem? E aí isso. eu fiz essa pergunta. E unanimidade. Eu nem imaginava a repercussão que está dando, né? Todo mundo entender o recado, porque isso atrai turistas, ativa a nossa economia, gera emprego, mostra que o povo da Canastra é um povo diferenciado, né? Um povo inovador, um povo que tem potencial. Então, isso é fantástico para nós. Então, todo mundo. Olha, então vamos tocar, João. Toca aí que nós estamos aqui para apoiar. Beleza. Qual o passo? Primeiro passo, então, agora: é. É, nós já estamos, o primeiro passo que nós vamos dar agora é ir para a Europa. Então eu estou indo com o pessoal do Sebrae, diretor do Sebrae, Tec Sebrae, nós vamos visitar essas associações, detentoras dessas marcas que faz, que criaram esses territórios, que faz a gestão desse território, porque não existe aqui no Brasil. Então nós vamos nos espelhar lá na Europa. Feito isso, o segundo passo é contratar uma empresa de brand que vai identificar através da cultura, da, da gastronomia, tudo que tem nesse território, o que, que é mais homogêneo, o que, que é mais característico. E aí sim, o estudo técnico-científico por essa empresa, e até conta que tem uma empresa que tem um escritório aqui em São Paulo, a Place for Us, ela tem escritório em Nova York, Roma, Japão, ela faz esse estudo, né? Então o Saron está é, disposto, junto com o Sebrae, a custear esse, esse estudo técnico-científico Que vai delimitar, através do estudo, os municípios Ou a região que, seria, que irá compor o futuro território da Canastra. Feito isso, Edgar, Paulo, nós temos que levar para a Assembleia Legislativa e aí a importância dos prefeitos Dos Isso, secretários né, Dos vereadores, dos políticos Para irmos para a Assembleia Com esse estudo na mão Olha, nós queremos ser reconhecidos pelo Estado Como um território e A Assembleia aprova O governador sanciona Então nós já temos a base legal Com a base legal, o estudo Nós podemos entrar no INPI Solicitando o registro De, de, de território Da canastra, e aí sim tudo que for produzido aqui dentro vai ser chancelado, Paulo, como você falou, do guarda-chuva. Né? Olha, olha que negócio fantástico para a região da Caná, ser pioneira nesse projeto. Então, é, é, é mais ou menos assim que nós estamos conduzindo, né, Tiago? Entendendo que isso fortalece cada vez mais os negócios nossos aqui na Canastra. E só para ratificar, é, fortalecer o turismo, os produtos e, e evitar o, o comércio paralelo, vamos dizer assim, entre aspas, pirataria. Pirataria. Né? Você produzindo um produto é, é, em outro estado, em outro, outra região e querendo que ele se passe por ser da Canastra. Né? Isso traz prejuízos, uma imagem negativa. Negativa. Se o produto não for bom, ah, mas eu comprei da Canastra. Não, não é original da Canastra. É. Né? Então, tem essa preocupação. Secretário, como que você viu isso, essa proposta da, do, do Saron, do, do SEBRAE e o que isso vai ser importante para a Piuí? Bom, Edgar, nós estávamos na reunião quinta-feira passada no SAROM, né? nos foi apresentado esse projeto do território da Canastra e, ao meu ver, como secretário de Turismo aqui do município de Piuí, é um projeto ousado e um projeto muito bom. Né? É, nossa região ela só tem a ganhar Porque eu particularmente Eu falei com o João Eu trabalhei em São Roque de Minas Como professor e eu acompanhei A trajetória do queijo E, e, e hoje o queijo canastra Ele é reconhecido mundialmente né? Então esse território canastra Ele vai agregar valor à nossa, à nossa região Aos nossos produtos né? Os nossos produtores é, é, de café O nosso produtor de, de, de cachaça De mel os produtos de charcutaria, né, é, tudo isso vai agregar valor. E é o que o João falou, né? o selo de pertencente ao território da canastra E não possibilitando com que outros municípios, outros locais do país Que não fazem parte da região da canastra Esses locais não puderem usar esse selo Isso vai atrair um fluxo turístico para a nossa região Porque quem quer comprar o produto do território da canastra, da, da marca canastra Essa pessoa vai comprar o produto nosso, o produto da nossa região Ela quer comprar o mel da canastra, o mel está aqui o café está aqui, o queijo está aqui, né? O, os nossos produtos de charcutaria, o nosso salaminho, os nossos defumados, eles estão aqui. E nós temos uma grande produção desses gêneros aí, e, e então, assim, vai agregar um valor muito grande, vai aumentar o nosso fluxo turístico, turístico então isso é muito bom para a nossa região. Tiago, e vai somar a, as ações que vocês já estão realizando aqui, realizando aqui no município, é, que você traz dados importantes do mês de março aqui no município de Piuí, é, relacionado ao turismo de negócios. É, Cada mês que passa, cada tempo que passa, mais pessoas estão procurando Piuí para fazer negócios ou que se hospedam aqui para fazer negócios na Canastra, em Capitólio, ou seja, está é, movimentando o setor, né? Sim. Tudo que envolve canastra, para a gente, é muito bom, porque nós estamos na região da canastra. Piuí produz queijo canastra. né? E Piuí, hoje, ele chega a ser uma cidade polo. Né? É, as nossas cidades vizinhas, elas usam Piuí na nossa rede de supermercados, usa Piuí na nossa rede de saúde, na nossa rede de educação particular, ensino superior. Então, assim, é, o, o, o, o turismo em Piuí, e falando do turismo de negócio, ele cresce a cada dia. E esse projeto ele vai aumentar muito mais ainda. Só para você ter uma ideia, Edgar, no mês de março, nós recebemos somente nos hotéis que isso foi uma contabilização dos hotéis, porque o hotel, ao final do mês, ele tira aquela sua folha de balanço, né? E aí a gente contabilizou com os hotéis, fora pousadas e as casas que a gente tem no aplicativo é, Airbnb. Nos hotéis, nós hospedamos 4.927 turistas, exatos. Só nos hotéis da cidade, os nossos oito hotéis. Desses 4.927 3.033 foram do turismo de negócio. E é bacana a gente contar isso para a nossa população, porque muita gente não sabe o que é turismo de negócio. Mas aquele vendedor que, sai de, que vem de fora, se hospeda em Piuí para ter uma relação comercial aqui, vender os seus produtos para o nosso comércio, para os nossos supermercados. O engenheiro agrônomo que sai da sua cidade e vem para cá prestar o serviço para as nossas fazendas. Né? Os, os representantes dos dos produtos do, do agronegócio. Então, tudo isso, todas essas pessoas que saem de fora, vêm para a nossa cidade, os, dormem na nossa cidade, alimentam aqui e vêm fazer os seus negócios aqui, isso é o turismo de negócio. E nós estamos assim, hoje o carro-chefe do turismo de Piuí é o turismo de negócios. Nós estamos recebendo turistas todos os dias nos nossos hotéis. Semana passada, o nosso servidor do, do CAT, do Centro de Atendimento ao Turista, ligou num hotel aqui da cidade para um turista que estava lá no CAT e, e, e não conseguiu vaga nesse hotel. Numa terça-feira, o hotel estava com 100% de ocupação. Então, olha que coisa bacana, olha que dados interessantes e mostra que o turismo de negócios em Piuí é muito forte e esse, tá esse território Território canastra, ele vai agregar muito valor, porque a gente vai receber muito turista para fazer negócios com aí os produtos, né, Joãozinho, produzidos aqui na região da canastra, que vão ter o selo de território da canastra. Tá certo. Eu gostaria de registrar uma participação aqui, Edgar. O Sim. Kaique Guilherme, ele tá falando aqui, boa tarde a todos. É, parabéns é, e te dando os parabéns, né, Joãozinho, por essa iniciativa do território da Canastra, ele falando que ele é um profundo conhecedor do vinho e que já é muito comum essas denominações de origem nessa área e que está aí torcendo para que nem que a Canastra que a nossa região consiga então essa denominação e essa criação desse território então pessoal reconhecendo aí também o trabalho de vocês é com certeza você pode ter certeza, né eu vou afirmar isso aqui não é que eu estou querendo ser fazer adivinhações aqui futurísticas não mas eu pelo que eu estudei isso aqui vai atrair outros empreendimentos Outros investimentos em vários outros setores. Foi assim na Europa. E aí que nós estamos. E aí que toda a comunidade nossa vai ganhar, né? Então, eu espero que realmente nós consigamos, tenhamos maturidade suficiente para tocar esse projeto. Não é um projeto que vai sair de um ano por outro. É um projeto de médio e longo prazo. E eu... João, mas quando você acha que isso vai dar certo? Olha, se a gente der conta disso daqui, 6, 10 anos, está de bom tamanho. Tem que começar, então, mas né? Mas tem que começar. E tem que começar onde, Edgar? Tem que começar em nós moradores desse território. Aí eu já estou brincando, brinquei lá, né, Tiago? Ah, Tiago, de onde é que você é? Ah, eu sou lá de Piuí, território da Canastra. Ô Paulo, de onde é que você é? Ah, eu sou lá do Glória, território da Canastra. É... E aí vai, sabe? E aí é de é de onde? Não, eu sou do território da Canastra, lá de Vaz Bonita. Nós moradores temos que apropriar disso para dar legitimidade, levar isso para as escolas. Né? os professores que estiverem nos ouvindo aí, abrir discussões com as crianças, os ministros falam, eu, eu também sou do território, eu pertenço a isso aqui. Gente, isso é fantástico. Se nós conseguirmos colocar isso na cabeça dos nossos jovens, da população, com certeza o sucesso desse projeto. Presidente, mas eu quero fazer uma observação, é o seguinte, o, o senhor é presidente da Saron, uma cooperativa de crédito, né que leva... Serviços financeiros, produtos financeiros, né, de acordo com o que a cooperativa oferece, são taxas mais justas, mais justas, etc. Mas o, a cooperativa ela tem uma função social na cidade e na região onde que ela atua muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse isso. O senhor deu uma declaração recentemente em um podcast que o senhor fez uma analogia com a equação matemática. Uhum. O senhor falou, você soma, multiplica e divide. É. Yeah. Gostaria que o senhor falasse a importância da cooperativa e, e nesse sentido de trazer a comunidade junto e oferecer condições para o desenvolvimento. É, na verdade, vamos pensar a nível mundial de ideologias econômicas, políticas e sociais, não partidárias, mas ideologias políticas, econômicas e sociais. Você tem lá os defensores do capitalismo. Ah, mas o capitalismo é isso, o capitalismo agride, o capital, o capital, aquela discussão. Aí vem o socialismo comunista de Karl Marx, ah, tem que ser mais justo, tem que ser igual, não pode ser isso. E vira aquela confusão. Então, é, eu, eu falei assim, gente, vocês querem entender isso na matemática? Então, eu vou explicar essas duas ideologias na matemática. No capitalismo, você junta esforços, multiplica esses esforços e gera um resultado, que é o um lucro. Que dependendo, ele se concentra Na mão de poucos Aí a antítase dessa, contra, dessa Concentração, surgiu O socialismo, não, o mundo tem Que ser mais igual, todas as pessoas Nós temos que dividir, então Você pega um mundo aí de, de maior poder Aquisitivo, menor poder aquisitivo De mais empreendedores, de menos empreendedores E aí você, não, então vamos tirar Você Estado, vamos tirar aqui Dos que tem mais e dar pro, pro Menos, então você divide quando você divide e passa para aqueles que não são empreendedores, que nunca produziram nada, eles vão consumir e vai acabar. Então, o comunismo o socialismo, você divide e diminui. E gera uma Venezuela da vida, você gera uma Cuba da vida. Certo? Então, não estou aqui defendendo nada. Tá, mas então só existe isso? Não. Aí quis. Né, o destino que surgisse o cooperativismo E o cooperativismo Ele traz consigo o sonho desse socialismo Mas traz o realismo Do capitalismo Então no cooperativismo Nós somamos esforços Multiplicamos resultado E dividimos esse resultado Para quem? Para nós cooperados então partindo desse princípio É que nós temos que fazer isso com o território Nós temos que somar esforços no território Para multiplicar os resultados E dividirmos o benefício disso Para quem? Para a nossa comunidade do território Agora tem a forma legal Para você dar proteção à, à pirataria Então olha como é que esse negócio é bonito E por que, que o Cicob Saron fez isso? Ah, todo mundo aqui sabe Há 32 anos atrás São Roque era uma cidade pobre Né? Vamos, assim, aqui na região das mais pobres, ficamos sem um único banco. Nenhum banco quis ir para lá. Então vamos criar uma cooperativa. Criamos um banco nosso. O que, que esse, essa cooperativa fez? Trouxe de volta o dinheiro para dentro de São Roque. Pegamos esse recurso, começamos a aplicar para plantar milho, soja, investimento em genética, em tecnologia de gado, em educação, criamos cooperativa educacional, criamos provedor de internet. A cooperativa foi criando, pegando recurso que a própria comunidade geriu, a cooperativa gerenciou... Resultou uma sobra E parte dessa sobra nós devolvemos Para a comunidade Em projetos de agregação de valor E dentre eles o queijo, o café Então a Saron entendeu Que para ela ser uma cooperativa Com, com ativos bilionários nós temos que trabalhar para desenvolver a nossa comunidade. Usar o crédito, o conhecimento, a tecnologia, né? A gente fala que nós fazemos a gestão lá na Saron, da poupança financeira, que a poupança do conhecimento, fazemos a gestão disso e gera prosperidade local. Então, esse é o papel importante, social, do cooperativismo de crédito. O, o, tem uma frase muito bonita do Papa Francisco, que ele fala, né? O cooperativismo é a face humana, uhum. Da, da economia da né? economia É uma é coisa verdade, assim, incrível E as pessoas têm que se atentar para isso Porque nós estamos aqui com o presidente da Saron né? Uma cooperativa de crédito em São Roque Tem quantas unidades hoje na região? Na região nós estamos no Glória Delfinópolis Vaz Bonita Bambuí e Medeiros. Mas tem outros locais também. Nós estamos com 23 agências em 19 municípios e abrindo mais sete agências no estado de São Paulo que no bacana. final do ano. Que ótimo, mas eu, eu quero trazer a, a, a minha colocação no, no seguinte sentido: nada contra as outras instituições financeiras tradicionais, Banco do Brasil, claro. Itaú, Bradesco. Mas eu não consigo, eu não consigo. E duvido que alguém da região, um veículo de imprensa, consiga trazer, por exemplo, o presidente do Bradesco para sentar aqui e falar em desenvolvimento regional. Eu não consigo. investimento local, né? Investimento local e regional. E regional. Essa Como é o nós estamos diferença. trazendo aqui. A diferença justamente está aí. As pessoas têm que dar a, a devida importância para as cooperativas porque ela desenvolve. E nós estamos sentando aqui, conversando com o presidente, que está aí preocupado com os nossos produtos, com o nosso turismo com o crescimento da região. Então, é. parabéns, sucesso para você, José, muito obrigado. Sem falar, Edgar, é, você tocou num assunto aí que eu, eu, eu defendo essa tese. Olha aqui, o, o cooperado, os cooperados de São Roque geram recursos ativos financeiros, põe na cooperativa, a cooperativa gerencia, fecha o balanço e nós demos 19 milhões e meio de resultado. Dos 19 milhões e meio, nós... Pagamos 3 milhões e meio, mais ou menos, 3 milhões e tanto, de juros ao capital que cada cooperativa tem na cooperativa. Então, eu tenho o meu capital, certo? E ele foi corrigido pela média da taxa Selic. Quer dizer, quase o dobro da poupança. Então, é um excelente investimento. Tirando o capital, nós tiramos mais 20% para o FATS, que é o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, que deu 3 milhões e tanto, que nós mantemos a 70% do custo da Cooperativa Educacional de São Roque, recurso para a associação de café, recurso para a associação do queijo, criamos em parceria com o SEBRAE e a Escola Estadual General Carneiro um, programa, é, um curso de programação para jovens da Escola General Carneiro, 30 alunos formou programadores No ano passado, os três melhores Vão interar 16 anos Daqui a pouco e vão trabalhar na cooperativa de crédito Tá E nós queremos, vamos, a segunda turma de programadores Por quê? Porque hoje eu posso ter dezenas Centenas de programadores em São Roque E trabalhando as empresas no mundo inteiro é Em home office, injetando Dinheiro na economia local Então, esporte nós, Então, aí eu te pergunto Além do fax 15% nós distribuímos em cota capital de acordo com a movimentação em cada cooperado. E não só a Cicobi Saron, Cicobi Credicap de Capitólio fez isso, Pimenta fez isso, Crediban de Bambuí, Credialta aqui de Piuí. Eu estou dizendo que o cooperativismo de crédito faz isso. Nós devolvemos então em São Roque, direto e indiretamente, 95%. Para a comunidade do top, 19 milhões e meio, 9 milhões e meio nós devolvemos em cota capital, em juros ao capital e no FATS. Eu te pergunto, qual banco faz isso na região? Então, está vendo? E aí você vê uma questão de modelo econômico-político. 65, 70% do PIB financeiro dos países europeus estão dentro de cooperativa de crédito. 45% do PIB financeiro norte-americano está dentro do crédito cooperativo. 80% do PIB financeiro brasileiro está dentro de cinco bancos. E aí nós somos um país aí desigual, segundo... O Banco Mundial um dos países mais desiguais do mundo Porque você pode ser igual na pobreza e na riqueza O Brasil não né? 1% dos brasileiros detém 26% do PIB financeiro nacional Da riqueza Presidente, então, você imagina a importância do cooperativismo de crédito Na nossa região, junto com a comunidade Com o poder público constituído Fazer esse projeto ir para frente De criarmos a marca território da Canastra Olha, eu desejo muito sucesso. Parabéns pela iniciativa. Conte com a Rádio Ondo Oeste nas divulgações, é, o que a gente puder ser útil para informar a população, estamos aqui à disposição e desejamos sucesso que a região possa crescer, porque se São Roque crescer, ali a região da canaça, a Rádio Ondoeste também vai crescer, o comércio de Piuí vai crescer, o né, Tiago? Todos, vão ganhar todos, todos ganha, vão ganhar. todos vão ganhar. Esse é o cooperativismo. É Isso é só mais forte para multiplicar o resultado e dividir para nós mesmos. Esse é o princípio. E É a face humana da economia, como diz o Papa, né? Muito obrigado, um abraço, foi bom recebê-lo aqui. Obrigado, Edgar, obrigado, Paulo, obrigado, Tiago. E vocês já estão dando contribuição, nos convidando aqui, né, Tiago, para colocar isso a conhecimento da, da nossa comunidade do território da Carnaça. Muito obrigado, aí, a Onda Oeste. Disposição, Tiago, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui trazer essas informações. Muito obrigado, Edgar. Obrigado, Paulo, Joãozinho. É, agradeço o espaço de vocês aí, o que o João falou, né? É muito bacana poder apresentar esse projeto para a nossa população, tanto de Piuí quanto a região, né? Que, que acompanham aí vocês aqui da Rádio Andoeste. E vamos trabalhar muito, né, João, nesses, nesses, nos próximos passos, né? Nós já tivemos essa primeira reunião, nós visitamos algum comércio aqui de Piuí, o, o comércio mais voltado ali para o atendimento direto ao turista nós tivemos com com o consultor do Sebrae que está designado para esse projeto do território Canastra na segunda-feira fomos em alguns comércios vamos continuar essas visitas né, na próxima semana aí assim que passar o evento que nós estamos fazendo aqui em Piuí nós vamos continuar a visita para falar do território Canastra em toda essa região que abrange aí que abrange do café do queijo né do, do do mel, então, da cachaça. Então, nós vamos continuar essas visitas aqui. A Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí vai fazer essas visitas. E é isso. Vamos abraçar esse projeto, que é um projeto que vai beneficiar muito todas as cidades da nossa região. Não só as sete, as agora vão chegar a ser oito cidades do Queijo Canastra, mas as cidades aqui também, que vai fazer parte do território do café e de toda a nossa região, desse território do Canastra, que vai ser um, que é um projeto que, assim, que vai ser muito bom para a nossa região. E, lembra, okay. e lembrando que o Queijo Canastra vai ser tombado... Com... ...como patrimônio imaterial da humanidade. Né? Deus queira, nós estamos trabalhando para isso. Que né? bacana, que é, ótimo. O ano passado, se me permite passar mais essa informação, é, o queijo canasta foi eleito o melhor queijo do mundo. E aí você pensa, tá, mas e daí? Quais as repercussões? Olha, acabou chegando um convite da Unesco para o Ministério da Cultura, que bateu na Secretaria da Cultura, que ligou e falou, João, nós temos a possibilidade de pedir ao Unesco, solicitar a Unesco a candidatura do queijo canasta do queijo Minas Artesanal, são oito regiões Minas Artesanal, dentre eles a canasta, como patrimônio histórico, cultural e material da humanidade. Eu falei, nossa, é possível. E aí, o que, é que nós temos que fazer? Não, montar o um processo em Parrabá, em Marrocos. E aí, o um ano passado, o Cicobi Saron mandou duas pessoas, junto com a Secretaria de Governo, a Secult, a CEAPA, é, em, em Rabá, Marrocos Levamos os nossos queijos Protocolamos o pedido De aceite de estudo Para tombamento do queijo Isso, isso em, é, Final de novembro, início de dezembro O que há uns 15, dias atrás Saiu então o aceite Está em estudo agora Oficial pela Unesco A possibilidade de tombamento do queijo Canasta como patrimônio da humanidade Você imagina a importância Disso né? E aí você lembra, Tiago, o professor Gustavo lá de Bambuí do IEF, falou: João, por que, que vocês não aproveitam então e vamos fazer o Geoparque da Canastra, tombar o Parque Nacional da Canastra como patrimônio da humanidade? Vocês imaginam a quantidade de turistas do mundo inteiro, a visibilidade é que vai dar isso é. para nós? É Agora, outra realidade. Eu, eu fico me perguntando, gente, com tanta tecnologia disponível, com tanta facilidade que nós temos, nós temos conhecimento, nós temos recurso financeiro. E não seremos capazes de construir esse projeto? Aí ah, eu não dou conta. Eu, aí, ó. Aí, aí, aí, tá certo. Eu, eu te emociono, sabe? Boas notícias, viu? Mesmo. Bacana isso. É, e se Deus quiser, no final do ano, para o ano que vem, quem sabe o queijo, então, seja aí registrado como patrimônio da humanidade.